Sou um comerciante, como todos, que tem enfrentado os problemas, as dificuldades e que tem buscado conhecimento e não tem encontrado. É por isso que eu me surpreendi com o curso que eu adquiri do Clique Logista. Meus parabéns, Rodrigo. Meus parabéns. Você sabe colocar a, a, o conteúdo de uma forma que ele é dissolvido. O que eu paguei no curso Clique Logista, eu paguei. 10 vezes num sábado e não tirei nenhum proveito não tive um crescimento um real veio através desses conhecimentos ao contrário hoje com o curso criptologista estou, estou consertando consertando configurações que os próprios cursos que eu paguei tá, tá, me fizeram colocar uma configuração errada assim como foi expulso Tá? Numa época, tá? o caixeiro viajante para o vendedor poder entrar. Hoje, nós, comerciantes, estamos sendo expulsos tá? para que o marketing digital venha entrar. Então, nós estamos correndo contra o tempo para aprender, para podermos sobreviver dentro do mercado, do, dentro do comércio local. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. Porque a, a melhor satisfação é você comprar algo e ter Tá? A, a, a, a certeza de que você não foi roubado. Muito obrigado, Rodrigo. Espero que você cresça cada vez mais tá? e nos ensine cada vez mais. Então, esse é o meu depoimento. Eu dou com o máximo de prazer e satisfação.